normalmente, existe algum quadro emocional que ocorreu com esta pessoa, né? Há um ano, dois anos atrás, antes do come da dor. Então, quero que vocês aí que sofrem com fibromialgia, ou você que conhece alguém que sofre, que começou a conviver com a fibromialgia, e você é, perguntar ou tentar lembrar o histórico dessa pessoa. De repente, essa pessoa é um parente próximo, né? esposa, ou é a filha, ou é um, é um primo, uma prima, a tia, enfim, normalmente é mulher. Então, procura lembrar dela, dessa pessoa, né? No caso que eu, é sempre que eu Penso, peço para você pensar em alguém, pense nessa pessoa como seu cliente, tá? Cliente não é aquela pessoa que paga, tá bem? Quero deixar sempre bem claro isso. Cliente não é aquela pessoa que paga pelo serviço. Cliente é aquela pessoa que você está atendendo. Se você for atender uma pessoa, mesmo que for atender a pessoa, dar uma cortesia, dar um brinde, enfim, fazer alguma promoção, esta pessoa que você está atendendo é seu cliente, Tá? Ah, minhas primas, estou atendendo minhas primas. Todas elas são suas clientes. O ato terapêutico, você precisa entender isso. Assim você consegue se, pos, né, se manter como terapeuta e aquela pessoa que de repente é sua prima, deixa de ser prima naquela hora, ela é sua cliente. Se você consegue ter uma postura assim, ela consegue também te enxergar como terapeuta. E ela te enxergando como terapeuta e não como primo ou como prima, ou como irmão ou como irmã, aí o, o efeito terapêutico é mais, é mais legal. Você consegue separar uma coisa da outra, entendeu? Então, a pergunta que eu fiz aí, ah, essa pessoa que sofre com fibromialgia, provavelmente um ano, dois anos atrás, né, do dessa, dessa faixa de, de tempo, né? caso, tem algumas pessoas que comentaram aqui, há cinco anos sofre com dor. Então, eu vou falar assim, há seis anos, sete anos atrás, teve algum evento que não caiu legal? Alguma coisa, perguntar de novo se faz sentido. Lembra que eu sempre pergunto, faz sentido? Eu quero saber se faz sentido para vocês que conhecem alguém que sofre ou o período da dor que você convive. Se, no caso, pessoas aqui estão comentando que há cinco anos sofrem com dor. Há seis, sete anos atrás, teve um cume de fatos que ocorreram que não caiu legal, sabe, qualquer um fato desagradável ou, infelizmente, alguma coisa trágica, enfim. Aí que aí a gente vai começar... Lembra que a gente trabalha, fala de trabalhar o, o Iceberg, tá? Então vamos falar do Iceberg. Antes da gente passar o protocolo para vocês, vamos de novo falar do Iceberg. Ó, o relatório da aula está aqui. Eu vou fazer aqui um desenho como se fosse do Iceberg. Um, fazer o nível do mar aqui, o, o Iceberg aqui... E aqui a parte toda que fica debaixo da água. Aqui tudo é debaixo da água, tá? Tudo é debaixo da água. Aqui é aquela parte que aparece. Essa parte que aparece é a dor que o fibromiógico sente. É o corpo essa parte que aparece. A parte de baixo é, é o evento... É aquilo que aconteceu há algum tempo atrás Que fez emergir a dor Então, normalmente, a dor Eu digo isso por quê? Porque todas as minhas entrevistas Com as minhas clientes Que sofrem com fibromialgia Trazem essa característica Que essa dor emergiu Que essa dor Subiu essa dor, começou a aparecer depois que ocorreu um fato ou uma sequência de fatos muito desagradáveis em sua vida. E aí aflorou a ponta do iceberg, aflorou a dor. Então diagnóstico. Então para vocês que são terapeutas, para vocês que não são médicos, quem dá é, é, diagnóstico é o médico, tá? Então eu trabalhei o cliente chegou. Ah, eu tenho fibromialgia, né? Ah, você tem algum exame, tá? Eu fui no reumatologista, eu fui no médico tal, tal, tal, e ele constatou que eu tenho fibromialgia, tá? Tudo bem, então vamos trabalhar. Mas eu já atendi várias pessoas no meu espaço terapêutico que chegam, é, que eu, pelo que eu trabalho, pelo tanto de pessoas que eu trabalho com fibromialgia, né? Pra nós, na minha cabeça fica passando assim, né? E isso pode ser fibromialgia na minha cabeça, mas eu pergunto pro cliente, ou pra, pra cliente, não. Normalmente é mulher. Você é, tem algum exame, alguma coisa que constate algo? Fala, não, eu não tenho exame, não tem, não tem, não tem. Então, eu não fico sugestionando também. né Eu não posso ficar sugestionando, porque senão eu vou plantar na cabeça do cliente algo que ele não tem, ou algo que ainda está mais fácil de eu tirar. Então, se a pessoa não veio com fibromialgia, não comentou sobre fibromialgia, é, simplesmente, né desculpa do simplesmente, ela, ela relata... Um monte de dores esparramada pelo corpo todo, e então eu vou procurar trabalhar essas dores. Sem falar a palavra fibromialgia Porque eu não sou médico Não dou diagnóstico Eu trabalho com o diagnóstico que ela me traz Ou com as dores que ela me traz Tudo bem? Então, em é, é, contraindicações Para a pessoa que fez transplante Eu vejo é um quadro importante De contraindicação, né? Um quadro importante Há quanto tempo fez esse transplante? É recente, não é? Como que tá? Então, é sempre importante Quando tem quadros muito é, significativos Cirúrgicos no, no corpo do nosso cliente é interessante que você converse com o seu cliente para ele ver com o médico dele ou dela, se ele libera para que o que que seu médico te liberou te liberou para fazer ginástica fazer academia correr ou só caminhar te liberou para você fazer massagens fazer fisioterapia no, o que que você está liberada o que você está liberado tá então o médico ele vai abrir possibilidades aí com essas possibilidades nós trabalhamos então no caso de pessoas trans plantadas, eu vejo um quadro bastante importante que a luz amarela acende e fica piscando, piscando, piscando, piscando. Tem que haver uma conversa bastante interessante aí com o médico, né? Ela vai perguntar para o médico, tem uma cartinha de recomendação, o médico recomendando que faça, tá bem? Aí você fica tranquilo, fica tranquilo, legal? Primeiro pé, que a gente vai trabalhar é o pé direito, né? Temos o pé direito e temos o pé esquerdo. Pé direito, vou pedir para vocês aqui no pé direito, passa o creminho no pé, quem vai? fazer aula junto com a gente, pega um creminho, passa o creminho no pé, deixa o pezinho bem lisinho, bem, bem, bem bacaninha, né? Já começa a fazer um aquecimento no pé, girando o pé de um lado, girando o pé de outro, todo movimento de rotação que você faça no seu pé, faça primeiro no sentido anti-horário e depois devolva no sentido horário. Isso é muito importante bem todo o movimento. Então anotem aí quem tá com caneta, papel e quer anotar. Todo o movimento de rotação que você faça, faça primeiro no sentido anti-horário. O anti-horário é o sentido contrário ao relógio e depois devolvo o movimento no horário. Eu não sei como a imagem tá aparecendo para vocês aí. No caso o cliente tá com o pé aqui para mim, eu faço anti-horário e depois devolvo no horário, tá bem? Fez um pouquinho, leva seu pé um pouquinho para lá, traz o pé um pouquinho para cá, leva o seu pé para lá. Traz o pé para cá de novo. Ou seja, a gente precisa fazer um aquecimento, sabe? Fazer um pré, um aquecimento antes de propriamente começar a massagem. Vamos iniciar a massagem. Aqui no nosso pé, nós temos aqui o plexo solar. Ó, tô com o um mapa aqui, ó. Ó o mapa aqui atrás de mim, pessoal. Aqui no Instagram dá pra ver. O YouTube também. Deixa eu... Pé direito, oh, opa. pé direito, temos aqui o pé direito, plexo solar, aqui no nosso querido número 18, tá vendo aqui ó, a gente no nosso pé, nós temos uma almofada aqui ó, imagine uma almofada aqui ó, tem essa almofada aqui que é o coração e essa outra almofada no pé é o pulmão, sabe? Se você for forçar o dedo aqui ó, parece ter um buraquinho aqui, esse buraquinho aqui é o plexo solar. Vou fazer aqui, ó, esse buraquinho aqui, ó, força o, o, o seu dedo aqui, ó, você vai perceber que aqui tem um, uma, uma almofada, aqui tem outra. Se você força aqui, ó, ah, o dedo parece que ele trava aqui, isso, aqui é o plexo solar. Então, começa a fazer assim, ó, ó meu dedo, meu dedo não tá saindo, eu tô só dando estímulo, provavelmente esse ponto aqui vai doer, tá? Então, você deixa doendo, apertando, doendo na sua tolerância, tá? Se você tá fazendo a massagem no pé de alguém, na tolerância do seu cliente aí tá? Dorzinha, tal, tal, tal, fica um pouquinho aqui, daqui a pouquinho essa dorzinha começa a aliviar, quando essa dor começar a aliviar, é o fluxo de energia de energia desse ponto que está sendo liberada. O plexo solar é um ponto aqui no peito, no peito, entre os seios, tá? Entre os seios, bem aqui no meio do peito é o plexo solar, plexo solar, então É a nossa ligação com o alto, com o divino, é a nossa ligação com a criação, tá? Então, o plexo solar, por que, que a gente começa por ele? Eu gosto sempre de fazer comparações para a gente se divertir um pouquinho e entender o porquê do porquê, tá? Não, eu não quero que vocês façam a massagem de uma forma automática, eu quero que vocês façam a massagem pensando, refletindo. O plexo solar é como, eu gosto de contar para os meus clientes, né, para os meus alunos, para vocês que querem, que estão aí nos acompanhando, que é, imagine numa, numa época de final de ano, Aqueles carros que entram nos bairros mais, mais simples, mais humildes das cidades, né? Vai lá uma pessoa fantasiada de Papai Noel. Fantasiada não, né? Ela é o Papai Noel. Chega lá o, pai, o Papai Noel num carro e aí ele, não, do nada, ele chega, vê uma criança na rua, ele vai em direção a ela. E nesse movimento, o que, que ele faz? Ele entrega um presente, se é um menino, entrega uma bola, um carrinho e um pacotinho de bala. Né? por exemplo, essa criança, nesse momento, ela está sozinha na rua, o que, que será que essa criança faz? Ela ganha tudo aquilo, lógico, ela fica muito contente, né, fica contente, contente, e ela quer o quê? Criança não aguenta, né, ela quer contar para todo mundo, né, avisar todo mundo e começar a arrumar alguém para brincar de bola junto com ele, né, então esse é o plexo solar, é a criança que recebeu o primeiro presente, o que que essa criança faz? Ela avisa todo mundo, ela avisa todo mundo que tem coisa boa chegando. Ou seja, o plexo solar, quando a gente faz a massagem nele, e ele começa a se sentir melhor, começa a se aliviar, o que, que ele faz? Ele dá uns estímulos, como se fossem umas descargas elétricas no, nosso, no, no pé, sabe? Avisando todos os outros pontos do pé que tem coisa boa chegando, sabe? Ele tchum, avisa. É aquela criança que saiu correndo no bairro, avisando, ó, oh, o Papai Noel tá lá em cima, vai lá buscar bala. Então, os outros pontos ficam esperando. Esperando o quê? O toque, o toque do, do, do terapeuta no pé, entendeu? Então, por isso que começa pelo plexo solar, porque você vai ativar os outros pontos. Ou seja, todos os pontos estavam assim, da mesma forma que o plexo também estava. Você fez a massagem no plexo, o plexo faz assim, e já dá um... Sabe? Você não percebe, é imperceptível, mas ele já dá um, umas mensagens pro corpo que tem coisa boa chegando. E, e, e quando faz assim, os outros pontos que estavam assim, tá? Os outros pontos, todos eles que estavam assim, fechados, o que, que os pontos fazem? Os pontos, é como se ele fosse uma, uma flor, um botão de flor que estava fechado, e o botão de flor faz assim, ó. Ele fica o quê? Ele fica esperando o toque do terapeuta. Ou seja, todos os outros pontos... Fique esperando o toque do terapeuta. Então, quanto melhor você souber abrir o trabalho complexo, quanto melhor, quanto mais eficiente vai ser o resultado do seu trabalho. Sacou? Essa é uma dica de ouro, hein? Uma dica de ouro. Então, fez o plexo solar. Depois do plexo, a gente vai subir retinho em direção ao timo. Imagine aqui no terceiro dedo uma linha do plexo até o terceiro dedo. Até o segundo, terceiro dedo, assim, ó. Então, aqui é o timo. Uma linha reta. Então, você pode subir fazendo um caminho de minhoca. Lembra? O pezinho tá cheio de creminho, maciozinho, lisinho. Então, você faz o caminho de minhoca, a minhoca aí andando. Aí você vai harmonizar o timo. Então, a gente estava aqui no meio do peito, tá? Aqui no meio do peito. E depois a gente está subindo aqui no timo. O timo é aqui, ó, no popular... É onde o sapo fica enroscado. O timo é o lugar, é o local onde o sapo fica enroscado. Provavelmente o timo também tem bastante sensibilidade. Fez o plexo, fez o timo, nós vamos trabalhar a cabeça, os pontos da cabeça. Nós vamos, normalmente, quem tem fibromialgia, tem também enxaqueca, né? Porque fibromialgia é a dor pelo corpo inteiro. E a enxaqueca faz parte do pacote de quem sofre com fibromialgia. Então... É, a enxaqueca, dor de cabeça. Então, você vai aqui na pontinha do dedão, apertar. A ponta dos dedos é o alto da nossa cabeça. Vamos olhar aqui o mapa. Ó o mapa aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver aqui, pessoal, do Instagram e do YouTube. Ó, a pontinha do dedo. Tá vendo o cérebro aqui, ó? Que é o cérebro, número um. Toda a pontinha aqui do dedo, toda a pontinha, é, ó, é o alto da cabeça, tá? Então, você vai massagear primeiro o local dos pés... Do, do, do, dos dedos, né? A pontinha deles. Toda a pontinha que massagem, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Aí depois você vai para o outro dedo, tá? Para o outro dedo. Faz o terceiro dedo também. Faz o, o quarto dedo e faz o dedinho, tá? Então vamos trabalhar, continuar nos dedos, fazendo a área de ouvido e, e os olhos. No caso, os ouvidos, a área de ouvido, sinos e nariz, é aqui, ó. Debaixo do dedinho, e debaixo do vizinho aqui, ó, é a área do, do ouvido, sinos e nariz, tá? Então vamos fazer aqui no pé, tá? Ó, aproveitem para olhar o mapa lá, para ficar mais fácil. Então debaixo do dedinho, debaixo do dedinho, tudo, tudo debaixo do dedinho, não é só um risquinho debaixo do dedinho, é tudo. Cada milímetro, anotem isso, cada milímetro do seu pé é importante ser massageado. Então você precisa ser ágil, né? para ficar correndo, né? Então, você aperta, solta, aperta, solta. Oh, ai, é que doeu. Se doeu, você localiza o local, tal, mantém apertando, doendo por um minutinho. tal. Essa dor vai aliviar. Essa dor aliviando é o fluxo de energia que estava todo bloqueado, o fluxo de energia começa a fluir. Entendeu? Fluxo de energia fluindo, o sistema que você está trabalhando, ele começa a melhorar. Tá? Então, a gente está fazendo um arrastão. Beleza? Fez aqui, faz no outro dedo também. É a mesma área. Ouvido, sinos, nariz. Tá? Debaixo do dedinho e debaixo do outro, é tudo a mesma área. É de baixo, imagine formando a letra U. Olha, vamos lá para o mapa de novo. Mapa de novo. Imagine formando uma letra U. Sabe? Forma a letra U. Tudo aqui embaixo. É a área de ouvido, sinos, nariz. Depois, o terceiro e o quarto dedo. Terceiro e quarto dedo é os olhos. Tá? A área da visão, tá? Então, no caso, só voltando lá no ouvido, sinos do nariz, normalmente quem tem sinusite, tem alguma complicação na área de ouvido, nariz e tal, vai ter bastante dor e essa dorzinha arde, tá? Até então, vou perguntar para vocês aí, se ardeu na hora que apertou aí para fazer a massagem aqui de baixo aqui, tá bem? Então, o outro ponto aqui, nós vamos trabalhar a área da visão, que é debaixo do, do dedo mediano e de vizinho do dedão. Você aperta, solta, aperta, solta. Ah, é que doeu. Isso, Mantém trabalha esse ponto. Trabalha, trabalha, trabalha. Esse... Tem, um, tem um vídeo aqui no, no nosso canal, aqui no YouTube. Aliás, é uma playlist, né? Quem quiser assistir, procura depois aqui na playlist. É... Várias playlists, né? Tem uma playlist especial sobre depoimentos, né? De, de pessoas que passaram pelos nossos tratamentos. E a cliente, ela sofria muito questão da visão, né, não conseguia não conseguia assistir uma televisão, nada tava complicado, tudo estranho, ruim e tal fez conosco uma sequência de massagens e tal, olha foi emocionante quando ela veio numa outra sessão, falou, Roberto, né é, vou... ah, quase que ela falou que voltou a enxergar mas agora pelo menos eu sento, eu sei, não vejo 100% a televisão, né não é 100%, mas agora, com o óculos, né, dá para eu usar o óculos, porque antes que antes nem com o óculos ela enxergava nada. Aí, com o óculos e tal, já estou enxergando, já dá para assistir alguma coisa. E aí, deu sequência, foi, foi, foi, e chegou naquele platô de melhora. Melhorou 100%? Não. A pessoa já é idosa, né, é natural, não vai voltar a enxergar 100%. Mas ali, daquilo que foi possível, né, daquilo que foi possível... Ela comentou na época que melhorou... Acho que 60%, 70% a visão dela... Para quem não conseguia enxergar a televisão... Não conseguia andar... Ficava com medo de andar... Com medo de cair... Foi incrível, né? Então, debaixo do dedo do meio... Debaixo do outro dedo aqui... É a área dos olhos... Mesmo procedimento que você fez aqui no dedinho... Você vai fazer aqui também... Sabe? Aperta, solta... Aperta, solta... Dói... Segura um pouquinho... É o fluxo de energia que está bloqueado... Já que a gente está falando em fibromialgia... Vou falar um pouquinho sobre a questão das emoções, tá? Porque fibromialgia, do que eu trabalho, daquilo que eu vejo, presencio no meu espaço terapêutico, todo o quadro de fibromialgia, pelo menos para mim e todas aquelas que já vieram, tem uma raiz emocional muito profunda, muito, muito, muito profunda. Hoje a gente não vai trabalhar essa parte, tá? Mas, só uma dica. Todos os pontos que você trabalha, anotem isso, isso é importante. Todos os pontos que você trabalha no, no pé do seu cliente, ele tem a sua carga emocional também. Todos os pontos, todos, não é um, não é dois, é todos. Certo que nós temos alguns pontos no pé que ele tem mais carga emocional, mas todos os pontos têm a sua carga emocional. No caso, o ouvido, lembra que eu falei do ouvido? Eu vou avançar só um pouquinho na parte emocional para a fibromialgia. Não vou avançar muito, só um pouquinho. Ouvido, por que que dói o ouvido? Muitas vezes dói o ouvido. Porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, né? não aceitam algumas coisas, não querem ouvir. Se eu não quero ouvir, eu estou dizendo para a minha cabeça, estou dizendo para o meu cérebro que eu não quero ouvir e o meu cérebro, ele é inteligente, ele não é burro, ele é inteligente, ele é obediente, aí que está a questão, ele é inteligente e é obediente, então se eu estou mandando que eu não quero ouvir, o que, que ele vai fazer? Ele não vai ouvir, e para não ouvir, ele precisa o quê Ele precisa tampar a sua audição, olha só como ele vai tampar a audição, Exterminando com a sua audição. Como assim? Te deixando surdo. Te deixando surda. E como vai acontecer isso assim de uma hora para outra? Não vai acontecer. Você não vai ficar surdo, não vai ficar surda de uma hora para outra. Para ficar, ele vai ter que achar caminhos para reduzir a sua audição. E esse caminho é o caminho da, do emocional, porque eu mandei que eu não quero ouvir, então ele vai. Achando as portas que você deixou abertas da, da baixa imunidade para atacar a sua questão da audição. Então aí começa a dar as complicações na audição. A visão, mesma coisa. Ah, está acontecendo um monte de coisa aí que eu não quero enxergar, não quero ver não quero ver, estou muito contrariada com isso, com aquilo, está tudo errado, está tudo esquisito, nossa, não concordo com nada com o que estou vendo, não quero mais ver essas coisas, não quero, nem me mostre. Estou mandando um comando para o meu cérebro, que eu não quero mais usar a minha visão. Opa, ah, não quero usar a visão? Não quero. O que, que o cérebro faz? Ele vai diminuir, vai escurecer a sua visão. Nossa, Roberto, é sério? Sim, é sério. É assim que funciona. Ah, mas eu não quero mais isso, não. Então, é hora de mudar, virar a chave. E dentro, então, dentro dessas nossas aulas, né, a gente dá as dicas de como você conduzir o seu cliente a ele criar novos padrões de pensamento para o cérebro não dizer que não quer mais enxergar. Tudo bem? Ó, deu uma canjinha da parte emocional. Só que esse assunto com o cliente é um assunto mais avançado que a gente trata com ele lá na segunda, terceira sessão. Por quê? Porque se eu for levar esse assunto com o cliente logo na primeira sessão, ele, por certo, não vai gostar de ouvir essas coisas. Ele vai se chatear e provavelmente ele vai ó sumir, vai embora. E para eu ajudar o meu cliente, eu preciso entender, preciso aprender, observá-lo e saber em qual momento ele está pronto, em qual momento ela está pronta para absorver aqueles estímulos da terapia. Então, é um passo a passo, é uma construção. É possível zerar a fibromialgia? Sim, é possível. Eu já zerei a fibromialgia de alguém? Já, já zerei a fibromialgia de várias pessoas. Estão aqui nos depoimentos. Procurem aí na playlist, aí, depoimentos, é, que vocês vão ver aí, depoimentos incríveis, alguns emocionantes, tá bem? Ó, trabalhamos então a área do, dos olhos. Vamos voltar agora de novo para o dedão. Então, o dedão, no caso, para nós, ele é bem mais representativo da questão da cabeça, tá? Então, agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais a digital do dedão. Nós já trabalhamos a digital dos outros dedos. Vamos trabalhar agora a digital do dedão do seu pé, tá? Então, você vai apertar, apertar, nossa, que dói. Então, onde dói, segura um pouquinho, a dor vai aliviar. E a questão da cabeça começa a melhorar, tá? No caso do dedão, eu vou pedir para vocês aqui pegar o dedo, pega o dedinho assim, ó, pega o dedo assim e encaixa o seu dedo, encaixa o seu dedo assim, ó. Vou fazer aqui no mapa. Fazer aqui no mapa, ó, faz um, dois, dois, um biquinho assim, ó. Vem aqui no dedão e pega assim, ó. Vai fazendo assim, ó, tá? Você tá em você ou no seu cliente, quando você for atender o seu cliente, é como se você estivesse fazendo massagem... Deixa eu soltar o pezinho aqui. Como se você estivesse fazendo massagem na fronte do seu cliente, tá? Como se você estivesse pegando vários pontos na fronte do, do seu cliente. Ou seja, aqui, ó, você vai pegando... pega dar um close aqui. Fazendo assim, assim, assim, assim, tá? Tá? Massageia todo ele. Por certo, vai ter vários pontos de dor, vários. Doeu? Segura um pouquinho, daqui a pouco a dor alivia. É e no dedão nós temos também a questão da glândula tireoide, que no caso homens e mulheres é tem que ter, ela tem, ela existe, né? Mas eu eu no dia a dia a gente percebe a importância dela, que parece que ela é maior para as mulheres, porque a mulher tem a questão do ciclo menstrual, todo mês é, exige-se muito da questão hormonal. E exige-se muito, então, da glândula tireoide, tá? Então, é interessante fazer esse trabalho na tireoide. E como a fibromialgia, se a pessoa, se a mulher, ela já tem um quadro de cólica complicadinho, e se já associou fibromialgia, vira o caos, vira o caos, tá? Mas a gente consegue ajudar. É isso que é o legal. A gente, com as nossas mãos, com a técnica, a gente consegue ajudar. Todos, pessoal que sofre com as cólicas e a fibromialgia. Na glândula tireoide, nossa, é na garganta. Lembra que é aqui a cabeça? Aqui na gargantinha do, do dedão, tá? Aqui no pescoço, número 11, tireoide para tireoide, tá? tá? Então, aqui no dedão, imagine o dedão seu, ó, faz assim no seu dedão, vai criar uma gargantinha no dedão. É exatamente nesse local aqui, ó. É a área da amígdala, dor de garganta, tudo que tá na garganta aqui, ó. Tá? Então, você trabalha tudo aqui, trabalha aqui também aqui, tudo no seu entorno, tudo, tudo aqui, tá bem? Toda a área de tireoide para tireoide, legal? Ó, então, com isso, nós fizemos os dedos, que é a parte da cabeça. Por certo, você fazendo esse protocolo até aqui, quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, né, a própria fibromialgia, já vai, nesse momento, já vai estar tá tendo já um alívio. Mas nessa hora, eu ainda não pergunto se o cliente já teve melhora. Eu já sei que ele melhorou já um pouco, mas eu, eu não fico perguntando se ele já está um pouquinho melhor. Eu avanço mais um pouco para perguntar. Então, a gente vai avançar. Estamos aqui no pé direito. Pé direito. Então, aqui em cima, pegar. O... lembra que eu pedi uma caneta para vocês? Pedi uma caneta ou um lápis. Ou quem já tem o um apalpador, né? Quem já é meu aluno, minha aluna aí já tem o um apalpador. Pega o apalpador e, ó, vou pedir para vocês aqui, ó. Pegue a caneta... E, e, e deslize a caneta assim, ó, até o calcanhar. Eu quero que vocês aprendam a identificar a coluna, tá? Aprenda a identificar onde fica a coluna, tá? Tá vendo aqui atrás de mim? Parece uma, uma, uma serpente, né? Tá vendo aqui, ó? Tudo aqui é coluna, tá? Coluna. A coluna vai daqui da raiz do dedão, é na lateral, tá? Tudo na lateral, descendo a lateral, até chegar aqui embaixo no cóccix, tá? É justamente isso que eu tô fazendo. Tô pegando aqui de cima, descendo. Quero que vocês identifiquem. Aprendam a identificar a coluna. Ah, tô com dor na coluna? É esse o setor. Em que local da coluna tá doendo? Ah, tá doendo muito aqui em cima. Muito aqui em cima? É aqui, ó. Bem aqui nessa curvinha aqui, ó. Entre o joanete e a raiz do dedão, é essa parte aqui, ó. E é onde tá toda a confusão. Toda a confusão da fibromialgia, todo o bloqueio de energia se localiza principalmente nesse ponto. Por quê? Eu quero que vocês pensem, tá? O estudo nosso foi feito para pensar. Quero que vocês pensem. Cabeça, tá? Logo aqui atrás, sai o quê? Nosso sistema nervoso central, que ele corre ali na, dentro da coluna e vai, vai descendo até lá embaixo e vai soltando as ramificações que alimentam o nosso corpo com energia, os nossos movimentos, tá? Olha, é uma explicação assim, bem, bem lúdica, né? Não vou entrar no mérito de ficar explicando todo esse sistema. Eu quero só que vocês entendam isso. O sistema nervoso sai aqui, a pessoa está muito abalada emocionalmente, né? Então, onde que está o, o, sabe? O, onde todo mundo passa, sabe? Um, um canal é por ali, ó. Por ali todo mundo passa, sabe? Depois se esparramam. Mas aquele canal, aquele funilamento, é aqui, ó. E no nosso pé é mágico. É mágico. É aqui, ó. É aqui, ó. Então, se eu fizer uma massagem bem feitinha aqui, ó. Então, quem sofre com fibromialgia, se você apertar este ponto aqui, ó, vai doer muito. Dói, mas dói para valer. Então, como que faz? Aperta de pouquinho, que é para doer. Porque doendo, você está dando estímulo, mas esse estímulo tem que ser um estímulo de leve. Não pode doer demais a ponto do cliente ficar... Ai, ai, ai, ai, ai. Isso não pode. Pelo menos eu ensino dessa forma. tá? Tem terapeutas que dão muito estímulo que a pessoa sai mancando do espaço. Alivia a dor da coluna, mas sai com o pé doendo. Eu entendo que assim não é o correto. O correto é você negocia com o seu cliente a intensidade da dor. Dá para entrar assim? Ah, assim dá, Roberto. Então, beleza. Você fica lá, ó, estimulando o ponto, tal, tal. Daqui a pouco a energia aqui, lembra a energia? Tá toda bloqueada, ela começa a fluir. Energia fluindo, é a dor, ó, é a dor que vai embora. Sabe aquele fluxo todo que tá ali naquele canal que tá entupido? Então você tá desentupindo. Então anotem aí. Você vai desentupir esse canal que tá todo bloqueado, que a energia não tava passando direito. Entendeu? aí a energia passando direito, todo o seu sistema vai ser bem alimentado com toda a energia sua. E aí os pontos, todos eles, vão começar a funcionar melhor. Então, você, vou fazer aqui com o apalpador, aí você vai, você faz assim, assim, assim, e detalhe, com o apalpador, você economiza a sua mão. Economiza a mão, Roberto, que papo é esse? Sim. Ao longo do dia, você que é terapeuta, se você for trabalhar só com as suas mãos, a mão da gente cansa, né? Cansa. Eu hoje não canso tanto, porque eu estou acostumado, né? Eu posso trabalhar o dia inteiro, que eu não me canso tanto. Mas no começo, quando eu comecei a trabalhar, nossa, eu tendia várias pessoas, minha mão cansava, falava ah, tem que arrumar um apalpador, não tem jeito. Aí você, ó, ó, com delicadeza, não precisa apertar tanto, tal, e ganha o tempo. Ó, imagina eu fazendo isso com a mão, tem que ficar com a mão. Minha mão vira uma coisa. Você vai aqui, ó, detalhe aqui do, aqui, ó, Fazendo assim, ó, você está fazendo a parte óssea da coluna. Está fazendo a parte óssea da coluna, legal? É o osso da coluna. Inclinando para dentro, tipo 45 graus, você ainda está na coluna, só que está trabalhando a parte muscular, os nervinhos, os tendões da coluna. Então, uma regrinha, uma brincadeirinha. Quando está aqui em cima, está passando em cima do osso. Então, é o osso da coluna, osso da coluna. Assim, é a carninha da coluna. Então, uma brincadeirinha para não esquecer. Osso, osso, carninha, carninha, feito? Então você vai ter que trabalhar toda a parte óssea, tá? Depois toda a parte da carninha, que é os músculos da coluna.